Olá rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, beijo aqui na área, espero que vocês estejam bem. Antes de eu mostrar para vocês o mercado e qual que é a estratégia, se você está procurando um grupo VIP aí para entrar tanto de futebol virtual quanto de futebol real, no primeiro comentário aqui do vídeo vai estar tá fixado é, mais instruções, tá? estou é, no lançamento do meu grupo, então vai ser só R$10 por mês, mas todas as informações estão aqui na, no primeiro comentário, fechou? Cara, o mercado que a gente vai atuar é uma dupla que a gente vai fazer E a gente vai pegar esses dois mercados aqui ó. Vou pegar para o time da casa marcar que Nesse caso aqui é o Porto Alegre, próximo jogo Vai fazer uma dupla, né? E aqui na Superliga, na Copa do Mundo, a gente vai pegar o Senegal Então a gente faz uma dupla usando a Copa do Mundo e a Superliga Porque essas odds individualmente elas são meio baixas Mas se a gente faz uma duplinha, ela fica bacana, tá? Esse mercado bate bastante, bastante mesmo Vamos até ver se já bateu aqui mas como qualquer mercado aqui na Bet365, a gente precisa ter algum tipo de cuidado, né? Algum tipo de, de cautela. Então, o que, que eu recomendo? Quando você for fazer essa dupla, que você espere, que você olhe aqui nos resultados e imagina. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Se eu tivesse ido aqui nesse jogo do Quito e do Qatar, do Canadá, eu teria feito um green, teria. Então, eu não espero. Eu espero uma, eu não entro. Eu espero uma sequência que eu teria tomado três heads. E aí seria minha quarta entrada. É a partir daí que eu entro. Porque fazendo essa proteção, monitorando o mercado e entrando depois, a gente se protege e com compensação consegue pegar um win muito, muito, muito, muito mais fácil. Fechado? É isso. Espero que você tenha gostado. Uma galera está chegando aqui nos vídeos, então se você é um desses, valeu, muito obrigado. Se você não é também, e você já está comigo há mais tempo, muito obrigado ainda, valeu. Aproveita a promoção, vai no link aqui na descrição. Fechado? Valeu.